O sino do céu chamou, o sino do céu chamou, pai Oxalá, já disse que a banda virou, agora é seu Exu, quem reina nesse Congar, o sino do céu chamou, o sino do céu chamou, é madrugada Dentro, é madrugada dentro, é sinal que seu eixo chegou, o sino do céu chamou, o sino do céu chamou Pai o já disse que a banda virou, agora é seu eixo que reina nesse congá, o sino do céu chamou, o sino do céu chamou é madrugada dentro, é sinal que o seu Exu chegou O sino do céu chamou, o sino do céu chamou Pai Oxalá já disse que a banda virou Lá no Exu, agora seu Exu, que reina nesse Congar O sino do céu chamou, o sino do céu chamou é madrugada dentro, é sinal que o seu eixo chegou. Vai Oxalá, já disse que a banda virou. Agora é seu eixo que reina nesse Conga. O sino do céu chamou, o sino do céu chamou. Pai Oxalá, já disse que a banda virou. Para o eixo, eixo, é